Fazia tempo que a bolsa brasileira não ficava tão animada, né? Pois é, o Ibovespa, que é uma média ponderada das principais ações negociadas na B3, encerrou essa quinta-feira em forte alta de 2,37% e voltando ao patamar dos 100 mil pontos. E a razão dessa animação toda foi o número do crescimento do PIB do Brasil, que veio surpreendentemente acima das expectativas ofuscando até a moratória da nossa vizinha argentina o produto interno bruto brasileiro que é a soma de todas as riquezas produzidas no país registrou alta de 0,40% no segundo trimestre o que apesar de ainda ser pequeno especialmente se comparado com outros países ficou bem acima do consenso que era de 0,18%, com esse resultado o país conseguiu afastar pelo menos por enquanto o risco de uma recessão técnica que acontece quando temos dois trimestres consecutivos de retração, lembrando que no trimestre anterior a economia do Brasil tinha recuado 0,10%, já a declaração de moratória pelo governo argentino acabou não impactando pelo menos por enquanto também o mercado brasileiro. Mas se essa tentativa do presidente Maurício Macri de renegociar os prazos das dívidas de curto prazo com o FMI não derem certo e a Argentina de fato der um calote, aí as coisas podem complicar para o Brasil sim. Lá fora, as bolsas também operaram no azul, animadas com as declarações do governo chinês de que o país quer evitar uma escalada da guerra comercial e que estaria disposto a negociar e colaborar para resolver esse problema com uma atitude calma. Vamos torcer para isso, né? Nessa sexta-feira é bom ficar de olho na taxa de desemprego trimestral medida pela PNAD e no índice de preços ao produtor mensal de julho, ambos divulgados pelo IBGE. E lá fora teremos a divulgação dos dados do crescimento da indústria na China e nos Estados Unidos. Então fiquem ligados. E esse foi o Otar Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia de forma rápida e sem frescura. Fui!